Então, a gente aqui no canal, a gente pegou esse bizu aí que iria sair essa promoção dia 27, realmente saiu, né? A gente tinha feito o vídeo, acho que foi dia 21, então já dá para aí o pessoal ter uma análise aí do, do que poderia acontecer, né? E aí veio praticamente aquilo lá que, que eu tinha falado no vídeo até. A única diferença foi aqui necessário estar tá com o um clube assinado, Aqui é desde do, do dia 20, do 5. Então, essa daí mostra uma tendência que está acontecendo aí no mercado de milhas, que todos os clubes estão tentando te fidelizar ao máximo possível, porque é mais uma forma, forma deles rentabilizar ali o, o programa de fidelidade deles. Eu acho que essa daqui foi meio que desculpa, né? Porque o, o site da Latam está encontrando dificuldades... Já tem mais de mês, eu acho, em relação para você poder emitir passagem. Ele é, tá sempre em manutenção ali. Acho que até o Luiz, sabe, pode falar um pouquinho disso aí, que ele tentou emitir aí recentemente umas passagens na Latam e enfrentou dificuldade. E Cara, sem também... eu acho que ele. Us... <risos> Pois é, cara. Acho que eles usaram isso na... daí como desculpa. É, com certeza. Fora o discurso do CEO, ah, não sei se o pessoal que está assistindo a gente viu, ficou sabendo do discurso do CEO da Latam PES, cara. É, se vocês viram aí, eu acabei até fazendo um post sobre isso aí, mas, cara, achei muita hipocrisia dele comparar a, o mercado de milhas, que, querendo ou não, abastece, ele injeta muita grana na empresa da Latam, e ele comparou... O mercado de milhas com um câncer, cara. Então, assim, muita hipocrisia. Tanto é que na pandemia, eles fizeram muita promoção bonificada, muita promoção quente. Pra quê? Pra reaquecer o mercado, pra captar dinheiro novamente, pra empresa não quebrar. Por quê? Ela tava em reputação judicial, com atendimento horrível. Então, assim, ele tá cobrando um negócio que salvou a empresa e... É, da outra parte ela não faz o mínimo que é pelo menos o site o aplicativo fazer com que a gente consiga fazer as emissões já fiquei mais de quatro horas no telefone para tentar emitir uma passagem depois veio uma conta muito braba na minha da minha da minha a linha de, de telefone e então, enfim Cara, a Latam PES tem muito que melhorar e parar de hipocrisia, né? Pelo amor de Deus. Sem falar ó, que quem quiser alimentar o câncer ainda tem compra de pontos lá, 24,50, viu? Engraçado, né, então... cara? Engraçado que nas entrelinhas também eles fazem muitas reações com os programas de, de venda, com as empresas que fazem revenda de pontos, sabe? Então, assim, pera lá, né? Não é, não é bem aí, não. Pessoal, o João falou que é uma pena o site da Latam não passar dessa manutenção da e dessa manutenção. Ele queria entrar bem antes, mas não conseguiu ainda. Realmente, o site da, da Latampeza, eles bloquearam o sistema de assinatura. E, assim, bastante difícil, bastante difícil. A gente sempre encontra bastante problema, mas não é por causa desses problemas que a gente vai deixar de, de lucrar, né? De adquirir as milhas aí para fazer uma viagens mais baratas, enfim. São muitas oportunidades que tem nesse mundo aí, inclusive... Ele rola todo dia, se a gente tiver tempo e disponibilidade, rola todo dia. Todo dia dá para fazer grana, dá para conseguir formas de adquirir as milhas, né? os pontos, de uma forma muito mais barata, para a gente viajar com muito mais conforto, mais barato. Enfim, é um mundo de possibilidade. Eu tenho certeza, esse mercado dificilmente vai acabar.